Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, vós povos todos da terra, aleluia, aleluia. Canta tá ao é Senhor, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz, Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou dizendo, cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si, que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Jesus é aquele cujo ensinamento vem sempre acompanhado de gestos. E hoje ele está a ensinar na sinagoga e é interrompido pelo maligno que sempre tenta tirar o foco de Deus. Esta é a estratégia do inimigo, sempre quer deslocar Deus do centro. E Jesus com autoridade e poder diz, cala-te, com o demônio não há negociação. Ele é derrotado Jesus é vitorioso O poder de Jesus está acima de tudo aquilo que os homens podem considerar como poder nesta terra E para quem pensa que o demônio tem poder sobre este mundo Na verdade se engana porque se ele tem alguma espécie de poder foi usurpado, foi roubado. Porque Jesus já venceu o pecado e a morte. Se o demônio tem algum poder, entre aspas, é justamente com a permissão do ser humano, a partir do seu livre arbítrio, que deixa que o demônio possa realmente agir, depois de nos sugerir, Muitas coisas através da tentação Não vamos pensar que O poder de Deus se equipara ao poder do demônio De forma alguma O poder de Deus sempre prevalece O poder do bem Por que tantas pessoas têm medo Do poder do maligno E quando ouvem dizer Seja de quem for que uma pessoa lhe fez algum mal espiritual, já ficam apavoradas. Se você é uma pessoa que tem espiritualidade, que tem vida de oração, que tem vida de comunidade, que participa da igreja, que serve ao irmão através da prática do bem, não tem por que você não acreditar no poder de Deus. Por que então duvidamos do poder de Deus, achando que pode haver algum poder ou uma força capaz de nos arrastar? Por quê? Talvez porque nos falte uma confiança maior no Senhor. Hoje o próprio demônio diz, eu sei quem tu és, tu és o Filho de Deus. Se o demônio sabe quem Jesus é, quanto mais nós, filhos através do Filho, Jesus Cristo, devemos reafirmar que Ele é Senhor. E não há porquê considerar que o demônio possa fazer algum mal, Aqueles que estão no estado de graça É claro que o demônio nos tenta Mas como diz Santo Agostinho Ele é semelhante a um cão que late Porém está acorrentado Só morde quem se aproximar dele O poder de Deus é superior É por isso que Jesus Cristo Hoje nos mostra que a sua voz traz autoridade. Enquanto os judeus nos seus exorcismos usavam ervas e faziam tantos gestos longos para expulsar o inimigo. Jesus é aquele que com a sua presença e a sua palavra coloca o inimigo no lugar dele. E por que nós insistimos em colocar o inimigo acima de Deus com tanto medo? Eu não estou dizendo que você deva ser descuidado em relação às tentações, nem mesmo que você deva ser ingênuo de não acreditar que o mal sim está à nossa volta e o mal pode nascer de dentro do coração humano. Eu estou dizendo que é preciso nutrir uma confiança imensa neste Deus amado, qual nós professamos como Senhor. Por que tantas pessoas temem que outra pessoa possa lhe ter feito algum mal através de um trabalho e tantas outras práticas do gênero? Talvez porque estejam fragilizadas na fé. E é claro que quem está fragilizado na fé não está colocando Deus no centro e fica suscetível sim a tantos males. Não porque o demônio seja poderoso, mas porque não permitiu que Deus agisse com o poder na sua vida e daí fica sim sujeito à força do mal. Jesus Cristo é aquele que nos mostra a sua autoridade ensinando-nos. Ele ensina, não adianta a gente tentar driblar a nossa consciência diante da tentação Dizendo assim, ah, mas é a última vez, ah, mas é só uma vez, ah, eu acho que não tem importância. Não há como nós tratarmos com o demônio desta forma. Se for assim, nós sempre sairemos como perdedores, porque estamos dando espaço e brecha para ele. É preciso reconhecer Jesus como o Senhor, mas acima de tudo, também permitir que ele possa agir na nossa vida. E Deus age através desta palavra que sempre nos guia. Palavra que deve estar presente também na vida da comunidade. Como nos disse a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que se encerra assim, Exortai-vos e edificai-vos uns aos outros. Sejam capazes de corrigir, uns aos outros, de alertar uns aos outros, mais acima de tudo de edificar uns aos outros. Nós vimos que a palavra de Jesus tem poder e toda palavra que é proferida por nós, de certa forma também, exerce um poder. Se é pela palavra que tudo passou a existir, palavra de Deus... Nós também ao dizermos tantas palavras, acabamos atraindo muitas coisas para nós. Quando dizemos palavras pesadas, dizemos palavras que ferem, nós estamos de certa forma também usando desta palavra como um veículo para o mal. Por outro lado, aqueles que com a palavra bendizem a Deus, com a palavra ensinam, a palavra, direcionam, são pessoas que fazem um bom uso desta palavra tão poderosa, poderosa para reconstruir, para reconciliar, para unir, para nos edificar na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos se carim.